Eu lembro quando eu iniciei meus estudos para a prova da ESA e me deparei com o edital, né? a gente valeu o edital para entender a regra do jogo eu vi lá uma penca de assuntos de matemática e já fiquei meio capo de baixo, triste porque minha base matemática não foi boa, meu ensino fundamental em matemática não foi bom e por isso eu já acreditei, achei que não iria passar só que eu não, não me desesperei e fiz o seguinte, peraí, eu preciso de uma base boa peguei livros, né? na época a gente não tinha internet é, não tinha um computador onde eu tinha que pesquisar questões antigas. Daí, o que foi que eu fiz? Peguei livros antigos, livros né, de questões antigas, livro da quinta, da sexta série, da sétima, da oitava pra minha base ficar boa, para eu ganhar confiança nas é, resoluções das questões eu preciso primeiro ganhar confiança e essa confiança vem quando eu estudo a matemática básica pessoal, matemática básica já de estudo é a base, é o nosso alicerce, né não adianta eu construir um prédio se eu não tenho um alicerce bom, tá pensando nisso hoje com todas as facilidades que a gente tem eu criei um banco de dados e eu vou explorar esse banco de questões onde Primeiramente, o que, é que eu vou fazer com vocês? Vou resolver as provas antigas da ESA que trazem muita matemática básica. Eu vou começar com a prova de 1982, que eu vou disponibilizar lá na nossa comunidade do Discord, pessoal. o link eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Aproveite, você pode realizar o download, tem 39 questões, e eu já vou começar aqui a resolver a primeira questão, tá? Então a gente vai trabalhar a matemática básica na prática, resolvendo questões. Fica aí que a gente vai iniciar mais essa novidade neste ano. Vem comigo! vamos lá pessoal e aí como é que a gente vai trabalhar é, aqui junto é eu vou aqui disponibilizar a primeira questão tá na verdade eu vou até esconder a minha imagem o objetivo não é vocês molharem a minha cara feia e sim resolver as questões eu vou esconder aqui já vou disponibilizar a primeira questão tá se você aí não tem é, a questão é, por favor, acesse lá o nosso, a nossa comunidade do Discord e baixe aí o nosso PDF, tá? O PDF com todas as questões, as 39 questões, tentem resolver aí sozinho, mas eu vou, vou trazer todas as soluções das questões, que vai trabalhar muito a matemática Básica. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Resolver a primeira questão aí. Olha o que ela diz. Ó. Um disco de 33 1 terço rotações por minuto. 33 1 terço, pessoal, o que significa? Eu já trouxe uma aula dessa aqui para vocês. 33 1 terço é um número misto. Ó. Ele tem a parte inteira e uma parte fracionária. E ele diz aí ó, que um disco de... 33, 1 um terço, rotações por minuto. Então, isso aqui é um número que diz a quantidade de rotações por minuto que toca esse disco. Então, primeiro a gente vai descobrir que número é esse aqui. Ó. 33, 1 um terço, nada mais é que 33... Mais um terço, não foi isso que a gente viu na aula de frações? Mostrei isso aqui para vocês, né? E aqui eu posso não só resolver através de, uma, é, de um número inteiro somado com um número fracionário, uma fração, através do MMC, como também é, a gente pode resolver, né, calcular um número misto rapidamente, multiplicando aqui ó, o, a, o denominador pela parte inteira e o resultado somando, tá? E o denominador, claro, esse número ele vai continuar sendo um número uma fração onde o denominador continua sendo 3 aqui e o numerador a gente vai utilizar esse algoritmo: 3 vezes 33 é 100, ou melhor, 99. 99 mais 1, eu me antecipando aqui, né? 99 mais 1 é igual a 100. Então, esse aqui é o número tá? de rotações por minuto que esse disco faz. Então, ele diz que ele faz essa quantidade de rotações, ó. Rotações, eu vou até colocar aqui por minuto. Então, isso aqui é um número, você não precisa dividir agora. Por quê? Porque tem uma dica bem interessante ali, ó, que ele diz o seguinte, ele toca ali, pessoal, é, por minuto, tá? Essa quantidade por minuto. Então, em 15 minutos, quanto vai dar? Poxa, se um minuto é, essa, é esse número aqui, em 15 minutos vai ser 100 terços multiplicado por 15. E foi mais fácil fazer isso aqui, porque aqui iria dar uma dízima periódica, né? Então, eu posso aqui, ó, dividir o 15 por 3, porque a gente tem aqui o 15 no numerador e tem a multiplicação. Então, eu posso dividir. 15 dividido por 3 é 5. 100 vezes 5, pessoal, é igual a 50, né? É, só que eu tenho um zero aqui, então eu vou colocar 500, porque, ó, aqui a gente vai ter 5. 5 vezes 100 vai ser igual a 500 rotações por minuto. Vamos ver se a resposta está correta. Deixa eu revelar aqui a resposta. A resposta correta seria 500 rotações, como eu já tinha falado para vocês. Tá, pessoal? Então, essa aqui foi a primeira questão das 39 que a gente vai fazer. Então, eu vou estar sempre disponibilizando aqui com mais é, frequência no nosso canal para você diariamente assistir essas soluções. Beleza? Até a próxima. Valeu!